Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na Estrada, aqui no YouTube da Genial. Olá, do novo estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa e essa é nossa live sobre a reunião do Copom. Pois é, hoje saiu o resultado aos 44 do segundo tempo. Saiu mais tarde, como o anterior, a reunião anterior também saiu mais tarde o resultado. O Comitê de Política Monetária aumentou em um ponto percentual a taxa básica de juros a Selic. Ela foi para 12,75% ao ano. Foi uma decisão por unanimidade, foi a décima alta consecutiva. Para conversar sobre o comunicado que veio junto, expectativas, e também para falar sobre a decisão do FED que saiu hoje, ou seja, tudo junto e misturado, a gente vai ter aqui uma boa conversa com vocês. Então, eu vou apresentar os meus colegas de live. Aqui do meu lado está Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Que prazer enorme que eu manter ter você aqui conosco. Ah, Denise, de novo, o, o cupom me deixa um pouco em cima da mão para eu analisar, para eu começar a ler as 7h18. Pois é, gente. <risos> Por exemplo, da última vez, eu não dei importância para o cenário alternativo. Eu fiquei tão triste, Denise. Por que, gente? Ah, porque gente fez a que pegou do depois... cupom e eu não, não dei peso para o cenário alternativo. Uhum. Eu fiquei olhando outras vírgulas e... A principal mensagem, a ficha não caiu na hora. Mas hoje a gente, vai olhar, tudo, a gente vai olhar ah, vamos, tudo. A gente se esforça ao máximo, né? Isso aí. A gente se esforça ao máximo. <risos> e diretamente do Rio de Janeiro, acompanhando a gente aqui pelo telão, o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Mota? Prazer enorme estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa decisão que, na verdade, trouxe pouca surpresa, do meu ponto de vista. Está ótimo. Então, vamos lá, gente. É, eu vou começar, Zé, pedindo para... É, você deve ter tido tempo de dar pelo menos uma olhadinha inicial aí na, no é. comunicado. Então, fala para gente o que mais chamou sua atenção. Foi o que o mercado esperava, esse um ponto percentual. Mas no comunicado, tem alguma pista do que pode vir pela frente? Porque antes, lembrando o pessoal de casa, o Banco Central já tinha falado, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, já tinha falado sobre... É, e, Encerrar o ciclo de alta de juros agora, depois começaram a achar que ó, não dá mais para encerrar nessa reunião de 4 de maio. O que, que deu para você ler nas entrelinhas, aí, nas linhas e entrelinhas do comunicado, Zé? Bom, hoje foi uma reunião de decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Foi um dia bastante importante do ponto de vista da política monetária. Agora, uma coisa importante é que acho que nenhum dos dois bancos centrais surpreendeu. Na verdade, o Banco Central americano até a mim me surpreendeu um pouco, sendo menos duro do que eu esperava. O Banco Central brasileiro, pelo contrário, que dizer, eu acho que na minha avaliação, pelo menos, não trouxe nenhuma surpresa. nosso expectativo era de um aumento de um ponto de porcentagem e que o Banco Central deixasse assim aberto é o que queria fazer na próxima reunião do Copom. E foi basicamente o que ele fez. A nossa avaliação, desde, antes da reunião, era que na próxima reunião do Copom, o Banco Central, que o Copom, iria aumentar a taxa Selic 0,5 pontos de porcentagem depois de ter aumentado a Selic em 1 um ponto de porcentagem nessa reunião. Isso porque, apesar das declarações do presidente Roberto Campos Neto, certo? É, os dados de inflação surpreenderam para cima, consequentemente, é, existiu uma expectativa, na minha avaliação de que o Banco Central teria que aumentar um pouco mais, continuar um pouco mais o processo de aumento da taxa de juros para poder é, controlar as expectativas, evitar o é, um descontrole total das expectativas de inflação no futuro. E foi basicamente o que ele falou, né? o que ele falou no comunicado, é que, é, é que deu um aumento de um ponto de agora e já indicou que pode ter um novo aumento é, de magnitude menor do que a que foi dado nesta reunião, é, na próxima reunião. Então, um pouco em linha do que, o que a gente estava... Realmente esperando lá nos Estados Unidos, eu a minha avaliação é que é o Fed, dizer, o FONC que foi um pouco mais dores, é, do que o esperado, é? Quer dizer, efetivamente, que existe uma expectativa de que o banco do Fed iria aumentar a, os Fed funds em 0,5 pontos de porcentagem. Foi efetivamente o que aconteceu, mas que iria sinalizar para uma possível aceleração do processo de ajuste nas próximas reuniões do fundo, que isso não aconteceu. Pelo contrário, o presidente do FONT, na sua entrevista que se seguiu à reunião, é, declarou quatro, pratica, de uma forma praticamente explícita certo, que 0,75 está provavelmente fora, completamente fora é, da, da mesa é, de avaliações da diretoria do, do, do Banco Central americano para a próxima reunião. Ou seja, a expectativa, é, por exemplo, agora, com é, a, a, a sinalização do presidente do, do Banco Central americano, o Jerome Collor, a expectativa é de que na próxima reunião você tenha um aumento de 0,5 pontos porcentagem nas Fed Funds, e, consequentemente, é, é, é, é, é, é um pouco mais do que. É, uma boa parte dos analistas estavam esperando. Então, outra coisa importante é que o FED começou a fazer o quantitativo tightening, ou seja, começou a vender títulos do Tesouro americano, vender MBS, títulos garantidos por hipoteca, no mercado financeiro, o que significa uma redução da liquidez é, no mercado financeiro internacional, consequentemente, aumentos de taxas de juros longas, de taxas de juros de 10 anos, 30 anos, etc., e, e é, é, começou a fazer esse processo, já estava anunciado, só que o anúncio da forma como eu tinha interpretado foi um anúncio que eles iriam começar a vender 95 bilhões de dólares é, por mês. Mas, na verdade, dizer, o que foi anunciado hoje é que nos primeiros três meses eles vão vender no máximo 45,5 bilhões de dólares e a partir do terceiro mês, aí sim, eles vão passar vão passar a vender, a vender no máximo 90 bilhões 95 bilhões de dólares é de títulos no mercado financeiro o que significa uma redução de liquidez importante então desse ponto de vista quer dizer, eu acho que lá nos Estados Unidos a decisão foi um pouco mais é, é, um pouco menos dura do ponto de vista do arrocho da política monetária do que o esperado o presidente Powell é, tentou ser duro no discurso, né, quer dizer, dizendo que a inflação é muito importante, que a inflação está muito, muito alta, que a economia está crescendo em excesso, o mercado de trabalho está muito apertado, que é fundamental reduzir a taxa de inflação para menos 2%, mas é, é, essa, é, é, é, é, é, essa opinião de que 0,75% está fora é, da mesa, praticamente fora da mesa dominou é, o, o cenário pós- é, é, pós-reunião é, e os preços ativos refletiram exatamente essa é, é, a ideia de que é, o FED foi um pouco mais novo do que o mercado esperado. É, a, a, o, o, o dólar estava em trajetória de valorização bastante forte no mercado internacional, destes DxY, o Wix, que é, avalia o dólar, tava, é, em, em elevação antes da reunião do FONC, quando a decisão saiu, é, inverteu a trajetória e fechou o dia em queda. As ações estavam em queda, passaram a subir, tá certo? E as taxas de juros todas entraram em queda. Isso é verdade lá nos Estados Unidos e foi verdade aqui também. O Real estava desvalorizando antes da decisão do FONC. Quando o FONC anunciou a decisão, o Real passou com a trajetória de queda e fechou ah, o dia é, com valorização. Então, é, a Bolsa de Valores, da mesma forma, está em trajetória de queda boa trajetória, e fechou o, o, o pregão alta e os seus juros passaram uma trajetória, de uma trajetória de alta com uma trajetória de queda. Ou seja, o mercado refletiu exatamente a ideia de que o Banco Central americano foi, foi pelo menos um pouco mais doves do que o mercado esperava. Motinha, para você também a preocupação maior é com, é com o FONC, com o juro americano, para o mercado, do ponto de vista do mercado, ou essa decisão de juros agora, como é que você equilibra? Acho que, eu, acho que, na verdade, Denise, eu acho que o FONC é, eu acho que ele foi extremamente doido, está, ele tirou o 75, falou que é 50 e depois a redução para 25, é, o, o neutro para ele entre 2 e 3, e antes de chegar no contracionista, caso seja necessário, vai parar no neutro, tá? Mas é, acho que, tipo, o Fonk, o... lembrando que o mercado estava posicionado muito para o negativo, e a gente chama a atenção aqui, quando o mercado estava posicionado muito para o negativo, qualquer notícia que seja melhor do que o mercado imaginava, ou seja, o Fed mais doves que o mercado imaginava, as reações são muito fortes, tá? Eu tenho a visão que o Fed foi bastante doves, tá? É, mas está longe em dizer que a batalha está tá vencida lá. É, mas eu acho que, voltando para o cupom, que eu acho que tem sua importância, é, eu achei ele duro. Tá? Lembrando é a estreia de dois novos diretores, no participantes da reunião. O, eu não vou saber falar sobre o nome dele, Gulian, que é ex-economista-chefe. Obrigado, José. Guilherme, tá? Obrigado, me ajuda, tá? <risos> Denise. Que é ex-economista-chefe é, ex do. do do Itaú te trouxe uma linguagem mais de mercado para a nossa ata, tá? É, de novidade, ele veio com, é, com a palavra provável ajuste, é a palavra nova, tá? Um condicionante no comunicado que não existia antes, improvável ajuste no magnitude menor, tá? Então acho que o plano central de voo do Banco Central Brasileiro, que antes sonhava em parar em 1275 é, e mais, Tá? 13,25,5 e meio e talvez até fechar o ciclo com 13 e meio em, em, em na, na outra reunião bom como é que eu vejo eu eu achei palavras duras falou que a inflação subjacente está acima do espera tá, tá acima da meta ele falou que tem que colocar a atividade ou juros num, num significativamente contracionista tá eu tô me enrolando com as palavras que eu tô bastante cansado, o apropriado avançado do território ainda mais contracionista. É, com isso, manteve em 3.4. Eu acho o um grande ponto, tá? Eu acho que ele tentou se desamarrar ao sonho de parar em 12.75. Eu acho que a mensagem de ele parar em 12.75 é, já passou para o mercado, ele tem aquela questão e, e foi até importante o Rogério Xavier, um cara muito respeitado no, no mercado principalmente quando aborda o tema política monetária, a gente agora está nos pormenores que se fala, nos detalhes. Para ele, qual é a diferença de 12, 5, 13, 25, 13,5? Tá? A gente está nos pormenores e agora o mercado está discutindo os pormenores e tentando pegar algum tipo de, de luz nos comunicados do Banco Central. Quando ele fala que é provável um outro ajuste tá? Passe, não, de magnitude menor, eu acho que o mercado em meio. É, o que o que, que acontece com o nosso banco? ele botou o câmbio de 505 para 495 ele manteve ó, o cenário alternativo para do petróleo a ser ou seja o desejo de ele parar continua claro tá só que não acho que ele assumir é, a, a princípio não vai conseguir parar no 1275 é só que esse banco central se tivesse um álbum é, de figurinhas aonde existiria as figuras de choque de oferta eu acho que ele está completando o álbum, já, é, todo o choque de ofertas inimagináveis aconteceu da última reunião, há 45 dias atrás, é, já estava o choque do evento Rússia-Ucrânia, com a inflação de commodities, é, inflação de energia, é, mas tinha, o Banco Central tinha ao seu favor a queda do preço das commodities em reais, quando o câmbio estava em 5,05, quando foi a última reunião, chegou a ficar ali 4,70, 4,80, 4,60, voltou agora para perto de 5. É... Será que vai vir outro choque? Desses 45 dias, qual foi o choque novo que apareceu? O... A tolerância zero na China e a piora do risco inflacionário, da dificuldade da cadeia produtiva, tá? a, a desculpa da, da logística e com isso a, a trazer, a importar mais inflação global. O ponto que quero chegar é... É, eu achei o comunicado mais duro, menos amarrado ao último, tá? É, eu acho que o Banco Central está tá vendo que, é, infelizmente, não sei se alguma coisa acontece no nosso Banco Central, mas sempre aparece um choque de oferta do nada, tá? E esse choque de oferta pode ser a continuidade, a consequência dessa longa extensão de tolerância zero, todo mundo vê o que está acontecendo no esporte, nos portos da China. Então, resumo, é, Denise, é, a princípio, a palavra é, é, BC apropriado, avançando o um território ainda mais contracionista. Tá? É, aí o seu Zé, que aí acho que ele é o professor, puder me ajudar, o que, que você entende ainda mais do contracionista? E se o choque de ofertas continuar, ou seja, por exemplo, se o câmbio voltasse a desvalorizar, é, ou algum outro choque de oferta, alguma outra coisa, eu acho que ele abriu espaço para absorver esse choque de oferta, aumentando os juros e mais meios, se necessário, mais 25. Mas o, o fato é que eu retomo a fala do Rogério da SPX, eu acho que a gente está discutindo pormenores. Tá? É, não é até onde vai, mas por quanto tempo vai ficar parado. Tá? Eu acho que a perseverança, o termo que o, que o cupom incluiu no seu linguajar Há umas três reuniões atrás, vou perseverar. É, eu acho que vai ser o nome do jogo. Se vai parar 13,25, 13,5, eu acho que vai ficar, ficar parado durante um tempo muito grande até o primeiro, pelo menos, até talvez o primeiro trimestre do, de 2023, que não é o que o nosso mercado está precificando. O mercado já está precificando uma queda no último trimestre desse ano. Mas acho que é isso. Zé, é, resumindo, Inflação subjacente acima da meta, eu acho que é um aviso forte. É, apropriado avançando território ainda mais contracionista, ainda é, forte. É, é Provável, entre aspas, não sei o que, que o Zé entende como provável, esse provável é só se pintar um novo choque de oferta. Lembrando, a inflação entre esses 45 dias de março foi uma inflação muito ruim, ou esse provável é para deixar margem de manobra para o BC? se o nosso próximo IPCA vier parecido com o último IPCA do mês de março, tá? Então, eu queria mais devolver para você e escutar o nosso professor, né? Porque aí ah, eu aprendo, né? Modo. E aí, Zé? Eu, eu, eu concordo com quase tudo, praticamente tudo que você falou aí, concordo inteiramente com a sua análise, quer dizer, eu acho que... É, mas a, a minha avaliação, como eu falei quando eu estava falando, que a minha avaliação é que o próprio Fábio, aí nesse, nesse contexto, ele abriu o espaço, ele deixou em aberto o espaço para continuar com o processo de ajuste na política monetária. Ao contrário do que ele tinha feito na reunião anterior, onde ele praticamente tinha fechado o espaço a partir Desta reunião. Na reunião anterior, ele praticamente anunciou que tinha dado mais é, um aumento lá de um ponto de porcentagem e que provavelmente ia dar, que ia dar mais um ponto de porcentagem na reunião de hoje e ia parar. Praticamente falou que ia parar. Nessa reunião, ele simplesmente disse o seguinte: olha aqui, eu vou dar mais, estou dando um ponto agora, vou dar. É, Provavelmente existe uma probabilidade que eu possa dar mais outros, é, ou outro aumento de menor magnitude na próxima reunião. Ou seja, ele, não, ele abriu a possibilidade de ele abriu a possibilidade de continuar o ajuste. Eu acho que é, é mais é, meio, mais 0,75 na próxima reunião, e pode ser, dependendo da situação, que vai até mais além disso. Né? Dizer, eu acho que, eu, eu, eu, eu, na minha avaliação, ele abriu portas. Certo? Ele se deu o direito de abrir portas para fazer, continuar o ajuste da política monetária. Então, eu acho que, na minha avaliação, se essa é a sua interpretação, essa é a minha interpretação do provável. Certo? Agora, é, do ponto de vista é, do comunicado, eu acho que o comunicado, quer dizer, ele é deu um comunicado é, bastante.. É, eu não diria duro, esse é que eu ponto, eu diria que foi mais foi mais um, foi um comunicado é, com a dureza esperada, que era o que mais ou menos o mercado, a maior parte dos analistas de mercado estava esperando que seria, certo? que era um comunicado é, chamando a atenção para é, os riscos negativos, os riscos positivos, né? Quer dizer, com, você pode ter risco de queda você pode ter um risco negativo, no sentido de que se você tiver queda no preço das cológenas, isso facilita o combate à inflação, por outro lado, se você tiver um problema fiscal, você aumenta a probabilidade de ter mais inflação, tá etc. Então, você tem aí os mesmos, é mais ou menos os mesmos riscos que estavam nos outros comunicados, tá certo? Desse ponto de vista, eu não acho que teve grandes mudanças aí é, no comunicado, não. Agora, eu concordo com você que é, é, é, a, é, a introdução da palavra provável no contexto em que ela foi introduzida é um ponto importante, tá certo? Eu acho que é uma mudança de linguagem é, bastante importante e eu acho que aponta nessa direção mesmo que você falou, abrir o um espaço para continuar é, nos próximos na, nas próximas reuniões aí com ajustes, se for necessário. Tá certo? Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho, Denise, só interrompendo, Zé, tipo assim, pegando o gancho, o que, que eu vejo de diferente do último comunicado? Primeiro, é, esse, eu acho esse nosso Banco Central, tipo assim, um quadro técnico espetacular, e por ser tão espetacu espetacular, eles tomam muito risco. É, quando eles colocaram aquele cenário alternativo, deixando claro que eles queriam parar 12,75, 12, eles tomaram o quê? Risco. Aí veio mais um choque de oferta das figurinhas que ele, que ele fica colecionando, que foi a, a questão da tolerância zero, da, da Covid-19. E veio uma inflação horrível em março. O que, que eu achei diferente? Dessa vez, eles tomaram zero risco. Não tem menção a final de ciclo. Tá? Não tem menção. É, se a fase deles é tão ruim, ruim que eu falo, desculpa, não sei qual é o termo, é, se os astros estiverem se convergindo para mais choque é, é provavelmente é meio em junho e conforme for é 25 e depois, de... bom, em outras palavras, tá? eu acho que outra maneira de olhar a, a, a maneira que, como é que eles quis, quiseram se posicionar aí o Zé, por favor me ajuda, eu não sei se isso já é consequência na mudança do board votante do cupom com a entrada de mais dois novos integrantes é, quando ele, ele, da última reunião, ele botou 12,75 12, e saiu do padrão normal, tá? O que, que é o padrão normal? e parando aos poucos, tateando, tá? 12, cê, vou imaginar, aí deu 100 que é, é, é senhores, dar 100 pontos bases é coisa pra caramba. Vez da, vez da 100, ele optou, vou dar 100 e vou parar, tá, senhores? não. Vou dar 75, depois 50, talvez 50 e vai dessa vez ele voltou ao Buy the Books. É provável se aumentar outro ajuste. então ou seja, voltou, abriu a chance de parar devagarzinho, como é o padrão dos bancos centrais e é o padrão do Banco Central Brasileiro. É vai tateando. Então por isso que é, que eu achei de diferente no no comunicado é, tirar tirar risco não tipo assim agora eu não sou mais aquele cara super que tira toma risco para caramba é, eu não eu não tenho nas condições atuais dizer quando é que o ciclo para é, e vai e eu vou tatear tá eu vou tatear então acho que essa é a grande sutileza desse comunicado tá Porque inflação mais alta a gente sabia é choque novidade câmbio é 495 ok mas, de novo, eu acho que os dois novos membros sentaram e falaram assim, senhores, o que vocês falaram sem é, é, faz sentido, é, pô, mas não é muito risco, vamos voltar ao normal? Tá, vamos Porque está 50 e parar, é, e, e, e ele parar em 12x5, essa ser a última, é, é uma probabilidade muito baixa de, de ser a última. Tá? Mas é provável, não é descartado. Vamos imaginar que o câmbio, com esse se um, que o mundo vora... Volta para pró-risco, com o um FED da maneira que ele atuou hoje, o mundo já, é, já corrigiu, o Brasil volta para o olhar dos investidores estrangeiros que, andaram, que andou, sacou bis600 no mês de abril, já bis600 no mês de março, maio. É, imagine se volta e o realzinho volta para 4,60 e já tem gente discutindo de novo 4,20, aí o provável sai do. pegou uma figurinha dos choques positivo. É, é, é a figurinha mais difícil do álbum. É eles conseguirem tirar a figurinha que diz choque positivo. Aí ele para no sexo 5, mas acho que é, é, já estou sendo repetitivo, né, é, é melhor parar por aquilo, então, né? Vamos acho eu... passar a bola para você. Zé. Zé, então, o que você que acha que vem agora em diante? O que você acha que é o cenário mais provável? Vai vir agora 0,75? Que... Vai vir eu meio? Que será... eu... Acho que o cenário mais provável é ter meio na próxima reunião e deixar em aberto o cenário para outra reunião. Tá certo? Eu acho que você está no finalzinho do processo, eu acho que você está sim. você está com uma taxa de juros muito alta, tá é para qualquer padrão, inclusive para padrão brasileiro. Então, quer dizer, eu acho que você já tem uma taxa de juros suficientemente alta para é, é, reduzir a pressão inflacionária decorrente do excesso de demanda. Esse aqui é o Porque a, a, a inflação brasileira tem dois componentes importantes. A inflação mundial tem dois componentes importantes nesse momento. Um componente é um componente tradicional de inflação, que é a oferta e procura. A oferta não está reagindo de, de forma adequada. A demanda... É, é, você teve uma política fiscal e uma política monetária extremamente agressiva no, em 2020 e no início de 2021, está certo? Essa política fiscal e essa política monetária geraram um excesso de demanda que gerou uma pressão inflacionária. O outro lado da pressão inflacionária são os choques de oferta, como diz o Mota, tá certo? você tem uma quantidade enorme de choques de oferta, preço de alimento, preço de, de, de, de combustível, é, mineral, é, em suma, você tem uma quantidade enorme, e a eletricidade tá de choques de oferta, você continua tendo esses choques de oferta. Então, você tem aí dois componentes de inflação importantes. A taxa de juros que a gente está, na que o Banco Central chegou, ela é suficiente para começar a aplacar a pressão inflacionária do primeiro tipo, que tem a ver com a demanda maior do que a oferta. Mas a outra parte da inflação depende de choques de oferta que têm pouco ou nada a ver com a política monetária. Na verdade, tem alguma coisa a ver com a política monetária, na medida em que a política monetária reduz demanda, consequentemente reduz demanda por commodities, e consequentemente pode até afetar um pouco o preço das commodities. Mas como o preço das commodities é determinado no mercado internacional, o efeito da política monetária brasileira é muito pequeno. tá certo? Então, mas, quer dizer, é, essa primeira parte, que é a parte que tem a ver com oferta e procura, eu acho que a política monetária está chegando num nível que é perfeitamente capaz de jogar essa taxa de inflação, essa parte da taxa de inflação para baixo, o que deverá atender a fazer com que a taxa de inflação média da economia brasileira entre em uma trajetória de queda. Certo? Lentamente, porque o outro lado vai continuar dando, dando trabalho. Certo? Mas é, é que a minha expectativa é, como a gente já tinha antes aí da reunião. Um ponto nessa reunião de hoje, meio ponto na próxima reunião e vamos esperar para ver o que, que acontece na reunião seguinte. E esse ano, Caio, juro... O, o, esse, esse não. É no, não, no, não no nosso cenário, não. nosso cenário, os juros só começam a cair depois do primeiro trimestre de 2023. Tá. Motinha, o Marcos diz o seguinte, o fato é que esses juros arrebentam a produção e minam as contas públicas. É assim, Mota? Marcos, é, infelizmente, hoje, é. só existe o nosso Banco Central lutando contra a inflação. Tá? O fiscal, apesar da foto do fiscal ser espetacular por causa do, dessa arrecadação que está vindo sensacional, muito ajudada pela, pela questão das commodities. A gente nunca arrecadou tanto vindo de commodities e também de inflação. É, mas eu tenho a visão que a única instituição brasileira que está preocupada com a inflação é o nosso Banco Central. A classe política está preocupada em arrumar bondade, pacote de bondade, aprovar mais gastos fiscais, sem contraparte de redução de gastos. É, mais, no, é, mais estouro, desde discussão de é, proibir é, reviso, é, tarifa elétrica, que surgiu ontem, é, aumentar em até 16 bi o piso para o funcionário da enfermagem, eu sempre esqueço o nome. Todas essas demandas são, são justas, tá? ninguém aqui é contra isso, mas tem que ter contrapartida, se não tiver contrapartida, é mais responsabilidade nas costas do nosso Banco Central e uma, aumenta a responsabilidade, aumenta a necessidade de juros. É cruel, é cruel, tá não há dúvida que é cruel. Mas o Banco Central tentou ser mais doves, tentou parar, a inflação não ajuda, a inflação massa foi horrível, e o que que nosso Banco Central faz? Fecha o olho... E vamos rezar que a inflação vai cair, não dá. Então, de novo, sendo bastante repetitivo e vocês não devem mais estar me aguentando. <risos> é, o BC mudou, é, vai diminuir a, o, o nível de risco dele, vai voltar o basiquinho, sabe? Vai pa, devagar, devagarinho, vai parando e de novo. A gente voltou para os promenores. É, na minha visão, o Zé pode me ajudar, qual é a diferença de 12,75 para 13,5? Não é muito Não é muito no impacto. Ah, óbvio que é bastante na, na, no impacto das expectativas que vocês passam para os agentes financeiros, que esse IBC está vigilante. Se você é se o, se classe empresarial, se o não parar de não aliviar na inflação, ele, se tiver que a é 14 ele vai. Ou seja, não tem menção ao final do ciclo, mas que eles estão loucos para parar, mas, na minha opinião ainda estão, mas não querem mais tomar o mesmo grau de risco que eles tomavam, eles, eles querem ter, voltar a opção para ele de eu ter a opcionalidade, não estar tá preso a um cenário que é o cenário que eu, que eu quero, tá? E eu acho que isso já é fruto da chegada dos dois novos membros é, do cupom, que eu não vou tentar repetir o nome, tá, que eu vou errar, <risos> Julian, daqui, daqui a pouco eu vou chamar de... Eu não vou tentar e? repetir o nome, é, eu não vou tentar, Zé, porque eu vou errar... É, o que você, eu já estou meio embaraçado aqui nos ah. meus raciocínios aqui. Pois é, o Zé, o Gonçalves pergunta o seguinte, não, existe, não existem outras medidas disponíveis para segurar a inflação? Só existe aumento de juros? Olha, sim. Quer dizer, a via né? política monetária. Na verdade, isso é uma coisa super interessante. Eu vou contar uma historinha aqui, que a gente é velho e tem história. Então... <risos> então, eu vou contar um pouquinho dessa história. É. Lá em, no. no, no, no, no na década de 70 do século passado, eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, a taxa de inflação começou a aumentar, tá certo? foi um período de aceleração da taxa de inflação. E é, naquela época, tá certo? existia uma ideia de que é, o controle da taxa de inflação não deveria ser feita exclusivamente via aumento da taxa de juros, mas sim através de políticas de salários e de preços, o que se chamava na época de política de rendas. O que, que era isso? Isso era o seguinte, era a ideia de que você programava, o governo eh, programava um reajuste de salários e programava um reajuste médio da taxa de, de, de, de, dos preços da economia. E supostamente esperava-se que primeiro os sindicatos e as empresas na, na negociação de coletiva iriam seguir eh, o, o reajuste de salários programado pelo governo e as empresas iriam seguir o reajuste de preços programado pelo governo. Isso não era uma política de esquerda né? O presidente Nixon, por exemplo, que era um, que era um presidente de direita, que o um presidente republicano, adotou essa política de rendas como uma forma de controlar a taxa de inflação no início dos anos 70. Tá certo? E durante uma, a, a, os anos 70, esse tipo de política foi adaptado. Enquanto que o Banco Central, quer dizer, ficava mais ou menos passivo nesse jogo um pouco tentando ali controlar a taxa de juros e tal, mas sem ser muito agressivo. Bom, a taxa de inflação simplesmente saiu do controle e só voltou a ser controlada quando foi nomeado um presidente, um presidente do Banco Central chamado Fulker, que colocou a taxa de juros nos Estados Unidos em 20% ao ano. Quebrou o mundo, literalmente, inclusive o Brasil, certo? Mas controlou a taxa de inflação. No a economia americana nunca mais teve inflação alta até o ano passado. A inflação sempre rodou na casa dos 2% a 3% até o ano passado. O que é isso? Credibilidade do Banco Central. O presidente Volcker, lá no início dos anos 80, 82, 81, 82, 83, na hora que ele colocou a taxa de juros em 20%, ele mostrou o seguinte olha aí, ó, eu vou fazer tudo para julgar a taxa de inflação no nível aceitável, acabou a brincadeira naquele momento a taxa de inflação estava em 12% a hora tá certo? e se gerou tal recessão no mundo inteiro mas controlou a taxa de inflação, não tem outro instrumento tá certo? infelizmente o único instrumento que a gente tem é aumento de juros para diminuir demanda e consequentemente diminuir o aumento de custos. Obrigada, Zé. O Motinha, pergunta do Fabrício. Você acredita que esse BC que gosta de tomar risco, em algum momento pode olhar para o hiato do produto e começar a baixar os juros antes do esperado? Explica rapidinho o que é hiato do produto, para quem não sabe, por favor. Ah, é melhor é o melhor, Zé explicar, porque eu vou demorar 27 minutos <risos> <risos> para explicar... Hiato do produto. É o ato do produto é uma explicação simples. O ato do produto é a diferença entre o produto potencial da economia, ou seja, aquele produto que pode ser produzido é, se você utilizar todas as máquinas, toda a, a mão de obra, tá certo? e quanto está sendo produzido hoje. Se você tiver, se o ato do produto for zero, isso significa que o que está produzido é igual ao potencial de produção da economia. Se, o iato do produto é negativo, o que significa que você está produzindo menos do que o potencial de produção da economia, que pode aumentar a produção é, sem gerar pressão inflacionária. Isso é o iato. Maravilha. Explicado aqui o que é o iato, eu vou repetir a pergunta. Não, não, já, já sei até Você até... lembra da pergunta? Eu, é? O que Eu falei, falei para o Fabrício, é... eu eu respondi para ele, realmente ato do produto, eu ia explicar a capacidade ociosa, tá bom. É, é exatamente isso. Oh? Aê, Aê, pade! Ganhei. Obrigado, Zé. <risos> Mas voltando, a gente, Fabrício, Sim. tá no processo de revisão de PIB para cima. Então, acho que não é o tema agora, tá? Eu acho que o tema agora é justamente é, todo, todo o controle da expectativa de inflação tá nas costas do BC. Então, acho que o o noticiário, é, o foco das atenções é esse. De novo, é, o nosso BC cansou de tomar risco. Tá? Para que ele vai se prender ao cenário ideal? Tomara que ele esteja certo, tomara que o dólar vá para 4,60, tomara que a inflação global é, caia porque o choque de oferta lá da China melhore e ele consiga parar 2,75. Alguém quer? Jura 3,5, Eu não quero. Eu não quero ter o maior juro do mundo, tá? Então tomara, mas é tomara de... Mal. Eu acho que o Banco Central cansou da palavra tomara, tá? Ele quer pegar no pacote de figurinha um choque de oferta positivo para ele completar o álbum, porque só tira choque de oferta negativo. Então, Fabrício, eu acho que não é, não é o tema do momento. Pode ser daqui a seis meses, três, mas no momento ainda é... é, esse, é o cupom de hoje, na minha opinião... A mensagem foi clara. Eu não sei aonde vai parar. Quero parar, mas eu não sei aonde vai parar. Não deu menção em nenhum momento qual vai ser o final do ciclo. <risos> Zé, pergunta para você, do William. É, depois do ciclo terminando aqui, com os Estados Unidos ainda subindo os juros, não fica mais difícil reduzir aqui, estando no controle, no, estando no contrapé do dólar? Não, se a taxa de que começar a cair, certo? É. a gente já vai, a gente vai estar com uma taxa de juros muito maior que a taxa de juros nos Estados Unidos. Né? Tá bom? É, basicamente, a gente começou mais cedo, foi mais duro, estamos com uma taxa de juros né, muito maior do que a taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa aqui é nos Estados Unidos foi é para chegar numa taxa de juros de 4,5, 5, 6, talvez. Mas já continuou falando, vamos discutir isso nesse momento. Mas... É, no Brasil, quer dizer, se o Brasil tem uma taxa de votação baixa e se tiver uma, uma situação fiscal é, é, equilibrada, o Brasil vai voltar, vai continuar uhum. sendo aparentemente internacional, segundo aquele problema de grande desvalorização mundial, porque a gente diminuiu a taxa de, de 13,75 para 10, para 9, ou para 8. 8,00, isso a taxa de R$ está dos Estados Unidos do Saar, é, cinco, seis. Então, eu acho que é, é tudo uma questão que é, de é, ter um cenário econômico interno bem tratado, bem equilibrado. Tanto fiscal, quanto monetário não vejo nenhum problema. Maravilha. Maltinho, alguma coisa que você queira acrescentar para a gente já começar a encaminhar para o final? O que, que faltou da gente comentar com relação à decisão de hoje dos dois, do, do... Federal Reserve e do Copom. Bom, eu acho que o Federal Reserve, é, na minha opinião, ele foi extremamente... É, eu quantificar extremamente muito, ou doves, eu acho que é tipo os, é, percepção pessoal. tá? Eu acho que ele foi bastante doves, tá? eu não consegui achar grandes... É óbvio que ele, ele, quando o Banco Central americano introduziu aquela palavra nimble, ágil, que acho que é a, a, a nova palavra da moda do Fed que não é, na minha opinião, que o Banco Central tem que ser, a autoridade monetária tem que ser tudo menos ágil. Ágil é Red Fund, ágil é Day Trade, ágil é Family Office operando, não é um Banco Central. É, acho que ele deixou lá em aberto, estamos atentos, se tiver aqui, aqui. Mas ele, quando ele fala, é, é 50 e depois para 25, é, redução do balanço, começou devagar para chegar no 90, tá? é, e usou o termo, é, a gente não sabe a potência do, da redução do, poder, do balanço. Ou seja, é novidade para a gente. Tá? É, a gente não sabe qual vai ser a potência. E para mim, que eu achei muito forte, o nosso juro real neutro é entre 2 e 3. E primeiro vamos ver se o, só chegar no neutro já não é suficiente. É, acho que ele tirou um pouco o cenário de já colocar no contracionista. Tá? Então, isso, eu pegando essas informações... Achei o, o FED Doves. E eu achei o nosso Banco Central duro, é, no que? Não quero mais tomar risco, agora eu sou papai e mamãe, devagarzinho, voltei ao old school, é, e eu vou parar quando puder parar. Eu não, tenho, eu não sou mais ousado, cansei de ser ousado, e para mim isso já é consequência da chegada desses dois novos membros do, do, do board, que são pessoas de mercado e sabem a importância de uma linguagem mais clara com, com o mercado. Maravilha, obrigada, motinha Zé, o seu áudio está falhando um pouquinho, mas ainda assim eu quero te perguntar se faltou a gente falar alguma coisa, alguma coisa que você queira complementar. Não, eu acho que é basicamente o que eu falava, já temos tudo que eu falava, se é a proposta eu acho que o que eu já falei, eu acho que o ponto que eu estou, o mercado não se para a gente, Antes de eu posso estar aqui uma surte que eu não gosto, que é o seguinte: o comunicado tende a ser relativamente doce, o discurso, a entrevista do presidente, depois do comunicado, ele começa com um discurso hótico, certo? Mas ao longo do discurso ele volta a ser duro. Qual a consequência? A consequência é que gera uma enorme volatilidade nos preços ativos depois da reunião ponto. primeiro, os preços né, caminham, quer dizer, aumentam, o dólar que se valoriza, a bolsa só tem a taxa de fundo cai, depois quando o presidente do FED começa o discurso, inverte a trajetória dos preços ativos, e à medida que o Sr. presidente do FED vai falando, volta a inverter a trajetória dos preços ativos. Eu acho que é muita volatilidade por nada. É certo. Então, eu não sei, você tem notado, que, que tem sido uma característica é, do que eu é, mas, quer dizer, eu acho que é isso mesmo, eu acho que é muito doido. e eu estou preocupado, na a verdade, a minha preocupação é que eu acho que a participação do seu amigo está muito forte, e eu acho que meio, mais outra é de meio... 2025, 25, quer dizer, eu acho que ele está esperando desacelerar muito mais rápido do que está no meu cenário. Tá jóia, Zé, super obrigada. A gente queria pedir desculpa pro pessoal de casa que o áudio do Zé estava ótimo. Depois, agora no finalzinho, começou a ficar ruimzinho. Mas eu acho que nossa, nossa live aqui deu recado. Zé Márcio, super obrigada pela sua presença aqui. Motinha, tá ralando desde cedo. O Cabra já tá assim, ó, querendo dormir, né, Motinha? Não, tem jeito de um financeiro. Ah, e já tá, parece que tá ganhando. Não, é 9 e ah é? Não, <risos> Aquela que é. Não, de, é pra te eu... deixar animado, tá ganhando? Não, eu não. ganhei, eu tô animado depois que o Zé falou quando da questão do. do que era mesmo? Do, do hiato do produto. Ah. Eu falei, capacidade de ansiosa, isso mesmo! Isso mesmo! Pô, eu achava que ia demorar meia hora para explicar isso. Então eu Agora... acho que isso é um bom prenúncio pro jogo do Fluminense. Vai dar tudo certo, vai ser goleada. Fluminense quem? A... Júnior de Barranquilla da Colômbia. Ah, é? Então, beleza. Não, vai dar tudo certo. E, o Zé, fica para a próxima reunião aqui nossa, a próxima live, você explicar o ditongo do produto, que perguntaram aqui no chat, tá? Então, vai já se, <risos> se aquecendo, você se vai explicar o hiato e o ditongo do produto na próxima. Gente, agora, brincadeiras à parte. <risos> Eu queria muito agradecer a presença, o pessoal da técnica aqui, Zé Motinha. Você de casa, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha pra gente. Amanhã é 8h45, com Fluminense ganhando ou perdendo. Esse homem aqui, ó, Motinha, tá aqui no Morning Call da Genial Investimentos. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Conheça a fundo as melhores empresas para se investir por trás dos bastidores. Genial na estrada